Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal, dessa vez eu vim descomplicar o Grossbit pra vocês, então ó, já deixa o seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreve que tem muitos vídeos legais. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta é, o que é o Grossbit? Eu andei pesquisando, li o manual da ImageLine para descobrir a nossa resposta, e eu vi que o Grossbit, ele altera dois parâmetros, que é o tempo e volume através de um envelope shaper, e ele é dividido aqui, nos ver nessa parte verde que até a linha aqui é verde é do tempo e a nossa parte laranja que é volume e isso aqui azul é o nosso envelope shaper que funciona iguais igual às automações galera só que quando o ponteiro aqui é verde é tempo e aqui quando você muda é volume laranja lembra sempre disso e vamos aqui para o nosso lado nosso primeiro botão é essa lupa ela oculta a nossa visualização do envelope shaper e vamos lá todo mundo que já usou o gross sabe que quando você clica aqui você tem vários presets já do gross e você pode escolher qualquer um você pode botar um repeater <risos> E ele tem um knob grandão aqui de time, que é o Mix Button. Ou seja, quando ele está em 100%, ele está fazendo 100% do efeito. Em zero, o efeito não funciona. O Gross Beat não está atuando no nosso áudio. E funciona igual aqui para o volume, galera. Só que a diferença no volume é que ele tem é, o ataque, release e tensão. Que, ou seja, ó, vamos zerar aqui e botar o nosso release bem baixo. E vamos escutar... Vocês podem ver que tem uns estalos no áudio. Então a gente usa o ataque o release para poder suavizar e tirar isso. É um atraso que ele dá. Então, ou seja, são, são milissegundos, então eles não são quase notados. Se a gente aumenta aqui, os estalos somem. Deixa o nosso envelope shaper assim mais suave. Você não escuta os estalos e erros é uma mudança muito brusca, como vocês podem ver. Aqui em cima ele está em 100% do volume, aqui embaixo ele está zero. Então é uma mudança muito brusca que o ataque e o release ajudam a suavizar. E atenção também, vocês podem estar tá mudando aqui. E esse knob, como eu disse anteriormente, é a mesma coisa: 100% de efeito, zero não está surgindo efeito nenhum. Vocês podem, quanto de ir botando quanto de efeito vocês querem. E uma coisa muito legal que o esse nosso lado tem é que você pode mudar, tipo assim, se você tá aqui, ó, na primeira. Aí você quer mudar. Vocês podem ir mudando o preset que vocês estão usando através de clipes de automação. Basta você clicar, selecionar o preset que vocês querem, botão direito do mouse e Create Automation Clips. E aí vocês podem ir brincando com a sua música. Funciona tanto pro volume quanto tempo. E também uma coisa legal é o botão Hold. Que vamos botar aqui um repeat. Botão Hold. Nada mais nada menos que que segura as suas primeiras barras aí do áudio e fica repetindo é legal para você fazer umas variações e tudo mais eu prefiro fazer manualmente mas tem gente que gosta aqui nesse botão você vai achar o click reduction que é aqueles estalos que eu falei anteriormente para vocês é desligado ele não vai fazer click reduction low é nos graves e high é nos agudos que é mais para coisas melódicas né? e aqui tem sobre quem criou e tudo mais algumas opções que vocês podem estar tá explorando. Então, vamos lá. Beleza, a gente já falou aqui sobre os nossos parâmetros de tempo e de volume. Agora vamos para o nosso Envelope Shaper, galera. Vamos lá, é aquilo que eu falei. Quando a reta aqui em cima ela é verde, a gente está mexendo com o parâmetro de tempo. Para trocar para mexer no volume, vocês vão ver aqui ó, esses dois. Esse reloginho é tempo. E isso aqui que é uma ondinha é volume, tanto que mudou a minha, a minha cor aqui para laranja. Então, beleza, não tem erro. Outra coisa importante é esses botões aqui, que tem X, 1 16, 1 12, 1 8, 1 4 e 1 3. É o nosso grid, todo mundo que produz sabe o que é o grid, então ele deixa o grid aqui do nosso envelope shaper para a gente mexer da forma que a gente quiser, galera. E aqui são modos de edição. Tem o Step Editing, que abre o nosso lápis aí do FL Studio e você sai clicando e vai criando coisas, ó. Deixa eu, deixa eu criar aqui alguma coisa. E é isso. E também tem o Slide Remaining Points, que ele vai dando uma suavizada aqui pra gente no que a gente tem. E também tem o Freeze Editing, que você não vai poder mais mexer nisso enquanto não desativar o Freeze. Às vezes é para não ocorrer erro e tudo mais. Mas beleza, um outro botão importante que eu quero falar para vocês, galera, é esse aqui de cima, que é as nossas opções do Envelope Shaper. Ele tem aqui em presets, ele tem vários. É, como vocês podem ver, eles têm o um Default, que é o zerado eles têm outros aqui deles também flat que é esse aí também é igual e tem assimétrico que ele vai criando uma onda entendeu e tudo mais são as opções aqui vocês podem resetar o que vocês fizeram e vocês também tem tools qualquer coisa de envelope shaping galera no FL Studio tem tools ou seja vocês podem criar uma sequência vamos dar um random mais aqui e vocês podem explorar isso aqui em ataque, decay, sustain, gate. Vocês podem explorar isso. Vamos dar um accept. E aí vamos chutar. Vamos supor que a gente gostou disso que a gente fez. E aí a gente quer salvar. Vocês vão vir aqui em options e save state filho. Vou dar uma salvada só para vocês. Tutorial 2, porque eu já criei um de tutorial e vocês vão vir aqui em presets e a onda de vocês está. Aí vamos supor, resetei. Aí vocês testam outra coisa, não gostaram, querem voltar para aquilo que vocês gostaram e fez. Vocês salvaram? Então vai estar tá aqui, tutorial 2, e a nossa onda está de volta. E também tem Smooth Up, que ele deixa mais suave, dá uma suavizada e tudo mais, vocês podem mexer com o ataque release. E tem normalize também, que eles deixam batendo aí em zero, o pico mais alto e várias outras ferramentas. Vocês também podem ver os históricos de vocês e dar um undo, tipo... Uh, aqui ó, tem o reset daquilo que vocês já fizeram e tudo mais, galera. E é isso aqui que a gente tem do Gross Beat. E vamos falar de outra coisa, eu vou dar um reset aqui no que eu fiz e eu quero falar de mais coisas aqui sobre o Time Editing. Ele tem três posições da nossa onda. Aqui que ele tem que o áudio tá normal, indo pra frente. Tem aqui que ele muta, que vocês dão play, ele não funciona. E quando ele tá cortando aqui o quadrado no meio é o Reverse. Bom, galera, e, e como vocês puderam ver, tem uma latência, quando a gente dá play. Isso é normal, eu pesquisei, perguntei em fóruns e falaram que isso é normal, é uma latência normal do FL Studio e não é um bug, não é um defeito, é normal. Então o que vocês têm que fazer é adiantar o áudio de vocês ou adiantar a automação de vocês para ficar no tempo certinho. Outra coisa do Reverse é que você pode mudar o Pitch do Reverse aqui ó, mexendo nele verticalmente. E vocês podem criar muita coisa legal com isso galera, muita coisa legal mesmo. O Grossbit para mim é um dos melhores plugins da Image Line, praticamente se não o melhor, mas isso é um debate que a gente não pode fazer agora. Então, esse é o tutorial, dei uma volta completa aqui pelo Grossbit e espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.